This Salve aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso. Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vinda a mais um vídeo. E hoje, sim, como você viu no título, eu consegui trazer eles até aqui. Presta atenção, hein? É muito importante. Então, vamos lá. Eu quero que se... No final do vídeo, você ficou até lá, ou sei lá, até onde você ficou e gostou? Digita um aí no comentário, beleza? Deixa o likezão, que é de lei, pra fortalecer. E se você caiu de paraquedas e não é inscrito, ó, clica no botãozinho de gostei. E é isso, vamos ver quem vai aparecer hoje aqui? É, vai ser suspense, né? Então bora lá, vamos começar esse joguinho que eu tô adorando fazer. E eu creio que vocês também, porque, meu, impressionante. Bora, vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer hoje. O que você está falando? Sobre descobrir algo Vivemos realmente seguir a nossa pista E é Eu Bahia Eu Bahia Porque eu não sei o que que é a pista Eu não consigo responder Agora chamou no grupo Vamos lá Vamos ver o que que ela tá querendo lá no grupo Beleza? Vamos lá Agora ela chamou o Rick Agora tá eu Ela A Jess E o Rick num bate papo, legal Han. o Jesse. Muito obrigado. Você acabou de dificultar as lendas de Desquilute está no grupo. E aí gente, tudo bem? Eu sou o Rick aí e quero me apresentar aqui no canal do Guts, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês gostem da minha presença. <risos> Tem de Duskwood? Jesse, do que você tá falando? Ai, Henrique, inocente. O Túlio sabe do que eu tô falando, né, Túlio? Ixi, Maria. <risos> Gente, é sério. Isso acabou de ficar difícil de fazer. <risos> muito difícil. <risos> e eu espero que você esteja gostando, porque <risos> tá muito difícil, cara. Vamos lá. Não era importante, Rick. Não era nada importante, né? Não devemos excluir o Rick. Ai, não era nada de importante, Rick. Meu Deus, a Jessie tá viajando. Oxi, que cara doido, ptd não é nada. Ai, Rick, a gente tava brincando. Tá, mais. Eu também gosto de brincar Meu Deus, no meio de tanta gente Tô ficando descabelado eu Vou ter que cortar careca Da próxima vez, vamos deixar você participar Não dizer nada Bem complicado Vamos lá, da próxima vez, deixaremos ele participar Ele mandou carinha Gente, deixa eu perguntar uma coisa Temos tempo agora pra conversar um pouco sobre as lendas? Ô, Jess, você sabe que eu gosto de lenda, né, meu? Oh, claro que sim Então, onde que a gente parou? Bom, vamos lá Eu nem lembro onde a gente parou foi Faz tantos episódios Boa pergunta O homem sem rosto Verdade, o homem sem rosto Vamos ver o que, que eles vão contar agora. Ah, pode crer, tu, É isso mesmo, é verdade. O homem sem rosto. Muito obrigado por me lembrar. Gente, e o fato do Alf ter visto? E foi ele quem levou a rana? Bom, peraí, vamos lá. A minha opinião aqui é o seguinte: o Alf é de deskwood? Assim é como eu. Além disso, a mãe dele é dona do hotel. Hum. Né, faz sentido, peraí, vamos lá O garoto não teve escolha, a não ser ouvir todas as lendas e histórias Não é verdade? Quantas vezes por dia você acha que ele ouve alguém mencionando o homem sem rosto? Pois é, é verdade, faz sentido, né, A gente É, deve ser muitas vezes por dia, né Jess, eu acho que a pergunta foi pra você, né <risos> Vamos ver, a pergunta foi pra Jess, realmente não foi pra mim Porque até então eu não sou morador de Deus que would, Então a câmera estava vindo Bom, Túlio, na verdade, a pergunta foi pra nós, tá? Então assim... Tenho certeza que ele ouviu muito, é claro... Mas não consigo imaginar o que ele faria... O Alf, que ouviu arrastar a Hannah pela floresta... Pro... Presta, você pre, pre, tá entendendo? Ó aí peraí, peraí... Vamos lá, hein... Eu tenho certeza que nos últimos dias... Ele ouviu muita gente falar sobre o desaparecimento da Hannah também... É fácil uma criança misturar as coisas... Assim como uma histórias imaginárias... Olha, a minha opinião aqui é o seguinte, tá... Entre eu e você... Talvez a Hannah pode ter sido sequestrada por alguém... Porém, ele não viu a pessoa e pode estar tá falando que é uma pessoa sem rosto, a gente não sabe, entendeu? Porque geralmente um sequestro pode levar a pessoa a usar uma máscara para não ser vista. É uma pessoa conhecida, às vezes é alguém que é conhecido às vezes que não quer se identificar. Então tudo pode fazer sentido. Vamos lá então, vai. Principalmente uma criança com deficiência mental. Porque se você não viu o último episódio, o Alf ele tem problemas... Mentais, né? Ele é uma criança especial. Então ele também pode colocar isso na cabeça. Achar que realmente tá acontecendo. Uh, eu não. aí Tipo, tem aqui. Não, não acredito que seja esse caso. É, sei lá, eu acho que sim. Não, não acredito que seja esse caso também, de repente, é o que eu tô falando. É, pois é, nem eu, o homem sem rosto, é uma pista real e importante. Túlio, você e eu vamos seguir nessa pista. Certo? Beleza, agora Jesse, que que eu sigo na pista com ela, né? Fala isso na frente do Rick para aparecer dois loucos. Ai, essa Jesse, eu vou fazer isso por você. Eu espero que não seja em vão. Nós vamos, Jesse. Nós vamos, vai. Eu vou até mesmo porque eu também tô tentando ajudar de alguma forma. Então Aí ela ficou feliz. Agora vamos ver aqui o Rick. Ó, oh, o Rick não gostou. Eu falei, falei que ele não ia gostar. Ai, gente, eu posso sentir que homem sem rosto. Mas não vai nos levar até a rana. Mesmo sem esse chato aqui, o Rick. é, é, é. é. Com um calma aí, Jesse. Vai na moral, hein? Eu não sou chato, não. Ai, gente, sem briga, pelo amor de Deus. Baixa o dedo do você. você lembra, lembra o seguinte: a gente queria lembra, conversar não, com você ali na boa. Não, você nunca quis. Você, você não, porra, não, você não, é não você é a história. É pior, história você tá você. Mulher é você, que você, você, você, lembra, mulher, você mas, é, rapaz. É pior, você é que, é que é pior. Ele você que tá levando e trazendo. Eu realmente gostaria de ter o Rick conosco. Eu nunca, nunca farei isso com meu chefe. <risos> eu vou falar pra ela que eu gostaria do Rick com a gente. Até porque ele é o chefe dela. Então, talvez, talvez, tu pode ajudar ela a ter tempo também, sabe? Bem, Tolho, eu sei. Mas isso depende dele. Então, devo dizer que você vai sair do nosso grupo. De bate-papo agora? Não, é claro que não. sair do grupo pra deixar vocês dois envolvidos nisso. Especialmente sem minha orientação. Nem a pau. Calma aí, Ri. Calma aí que a gente não é sem responsabilidade, meu amigo. Relaxa, vai na calma. Na verdade, eu acho que você está curioso. Vou mandar uma carinha de risada. A gente ri muito. É palhaço. Nossa, gente, eu tô tão feliz da gente ter chegado a um acordo. Beleza, beleza, beleza. E quais são os próximos passos agora? Olha, <risos> pra ser sincero, eu ainda não pensei nisso. Eu, eu preciso ainda parar pra refletir um pouco. Bom, agora eu acho que a gente entra em cena, né? E é isso. Então nos envia uhum. uma mensagem quando uhum. você precisar de algo. Você poderia falar com a mãe do Alf. Você deveria ir falar com o Alf. Aqui, ó. Vou mandar ela mandar uma mensagem, né? Hum. Vamos ver o que ela. A Jesse vai decidir fazer. Olha lá, ela falou que eu irei. Beleza. Jesse e Thomas. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Peraí, peraí, peraí. Eu acabei de me lembrar de algo. Eu ainda não adicionei o Túlio. Meu Deus! É. Verdade, né, Jess? Sério. O Rick deve estar gostando de mim até o presente momento. Até agora você não tinha um motivo para fazer isso. Já era hora. Já era hora, né, Rick? Já tava na hora. Ótimo, vamos em frente, ó. A falou que vai em frente e ela vai ficando por aqui. Agora só está o, o Rick aqui, beleza? Ei, Tulio. Pera aí que eu já vou te adicionar, beleza? Calma aí, faz um 10 aí. E aí, Tulio. Te adicionei, beleza, mano? E toma é cara de não, né, você quer alguma coisa, não é? Olá. Vou mandar um olá para ele. Eu não sei rude com ele. Eu não ser rude, não. Não vira. E Tulhão, é... eu tenho que te pedir um favor, mano. Essa história do homem sem rosto seria ótimo se você não é... estigasse muito, a Jesse. Com essa história, beleza? Não tenho certeza se investigar é a é mesma expressão certa, sabe? É uma lenda, entendeu? Ih, Marquinho, sabia que tava indo longe demais. O Rick, achando que é papo furado, hein? Você não quer que eu faça disso algo maior do que é? Eu não sei o que você quer dizer. Ah, você não quer que eu tire... Sarro dela. Tá, eu, vamos lá. Eu vou perguntar pra ele por que isso? Porque de repente já tá um problema muito grande pra falar assim, pô, uma lenda que você quer pro procurar, saca? Tipo, não ficar estranho essa sensação. É, mas é basicamente é isso, tá? É, ela quer. Ela, tipo, ela se envolve muito nessas coisas, sabe? E ela é o tipo de pessoa que quer ver monstros na sombra. Onde não existe, se não se é que você me entende. Bom, eu acho que o Rick pegou um pouquinho pesado, né? Porque, pô, ela trabalha com ele, né? Ele devia, sei lá, pôr um fim nisso, né? Falar pra ela, não sei, sei lá. Ela quer que seja real. Eu entendi, como se eu ainda não tivesse percebido isso. Vou mandar aqui que eu entendi, beleza? Mas, na verdade, já tinha percebido. A única coisa que me interessa são os fatos. Mas e o... Eu... E se o monstro realmente existir? Eu acho que aqui a gente vai cutucar a onça com vara curta. Eu acho que o Rick, logo na primeira vez que ele vier no canal, ele já vai ficar bravo, ó. Fica vendo. Até mesmo que assim, ó. Vamos lá, a gente tá falando de um monstro. Um assassino é um monstro, tá? Uma pessoa que tira a vida da outra pra fazer o mal é um monstro. Sem rosto. Pessoa que não quer ser descoberta, ela usa uma máscara. Isso existe, não quer dizer que seja um folclore ou é uma história. É esse o ponto que a gente quer chegar. Você entendeu? Aí, tipo, mano, ele não quis nem. Ó, tá vendo? Não quer nem aparecer, tão que ele tá, eu falei que ele ia ficar bravo ó, um monstro em forma de humano ó, ele é fogo, mano, é fogo a gente convida essas pessoas pra vir no canal, mas eles acabam perdendo a linha, monstro de verdade não sei, foi por isso que ele ó, ele tá falando que foi por isso que ele preferiu ficar no grupo porque ele acha que eu e a Jess somos dois loucos, mas na verdade a ideologia que a gente tá pensando não é a mesma que ele tá pensando tá, ele tá falando aqui que ele não quer que a Jess se envolva desculpa tá Meu amigo, mas... É, velho... Não dá. Eu vou tentar descobrir. Porque vocês me envolveram nisso. É possível que você tenha uma queda pela Jess Ok, falo com você depois. Vou falar com ele depois, beleza? Então, eu não vou nem falar nada sobre questão da Jess Ele nem se despediu, tá vendo? Então, já sabe, né, gente? Bom, eu quero dizer que foi muito difícil e muito trabalhoso fazer isso aqui. É, trazer essas pessoas aqui no canal. Então, eu espero que você tenha gostado desse tipo de história. Se gostou e ficou até aqui... Já deixa o likezão maroto, se inscreve e compartilha com quem gosta da história de Duskwood ou não conhece ou você acha que vai gostar se ver esse vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.